Para fazer uma declaração de produção de uvas retificadora, você vai seguir o seguinte caminho. No sistema, no menu Vitícula, na opção declaração de produção de uvas, você vai escolher a opção informar declaração retificadora. O sistema abre uma tela de consulta. Então, se você sabe que você precisa retificar a sua, a sua declaração da safra de 2018, você escreve aqui no ano safra 2018 e seleciona o botão consultar declaração. O sistema traz essa tabela em que apresenta as declarações válidas da sua das suas propriedades ligadas a esse seu viticultor e aqui apresenta também é, a safra que você tem apresentada declarações finalizadas, a data da finalização e se houver as informações das retificadoras para esta safra que você pesquisou. Como aqui não foi feita ainda nenhuma retificadora, esse campo aqui está em branco. Então, o que, é que você vai fazer? Você vai selecionar a propriedade que você quer emitir uma declaração retificadora e selecionar logo depois o botão Nova Retificadora. Com isso vai abrir a primeira tela da sua retificadora, que é a tela da justificativa. Né? Você tem todas as informações da sua propriedade para você confirmar. E aqui você vai descrever por que você está fazendo uma declaração retificadora. Qual foi o problema da declaração anterior que você precisa corrigir. Então, é, por exemplo, nós vamos mudar... A destinação de uma cultivar, de uma uva. Você pode escrever qual foi a cultivar, ou então, é, teve uma condição na safra, ou você passou a ter uma perda que você não tinha previsto anteriormente. Então, você vai descrever nesse campo qual é a justificativa para você fazer uma nova declaração, a retificadora. Então depois disso você confirma